Ok. Oi, gente. Depois de um tempo em atos, estamos aqui de volta. Bem-vindos ao Twin Side Show comigo, Lucas Verne. E com a minha Twin, Diego Costa. E com o nosso líder do VD Coreias, Leonardo. Bem-vindo, Leonardo. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Cadê os aplausos? Pro Leonardo, vencedor, coroado. Sim. Merecido, né? Iniciando o primeiro. O primeiro não, a primeira vitória do ciclo, né? Exatamente. Confirmado, confirmado no All-Star tá, já. Já vai ter vantagem Leonardo, de fazer pré-aliança, né, Leonardo? Porque. É, exatamente. Tá saindo, né? Leonardo, agora que já passou um tempo do jogo, o que, que você tirou de proveito desse jogo? Qual, qual, o que, que você pensa sobre isso? É, assim, agora que já passou um tempo, meio que as coisas já se acalmaram, assim, eu não achei que eu fosse me entregar tanto ao jogo, eu esperava que eu fosse jogar, assim, eu não sabia primeiro como chegar nas pessoas, logo no início, quando todo mundo começou a me adicionar, assim, foi bem bem, bem surpreendente para mim, como as pessoas levam a sério o jogo, então eu acabei levando também a sério, e eu acho que para mim, o mais legal do jogo foi as relações que a gente faz, né? As relações que a gente leva... Até hoje eu falo com bastante gente ainda. Muita gente ainda vem falar comigo. Agora eu vou nos encontrando e tal Isso que eu acho que é o mais legal. Uhum. E você tem, mantém contato com essas pessoas ainda? Até hoje, ou algumas pessoas você viu que era só por causa de jogo mesmo? Algumas pessoas eram só por causa de jogo. Mas outras, realmente, eu ainda falo até hoje. A é Dani, melhor. por exemplo. Ah. É. Eu falo todos os dias com a Dani. A Dani de C, me chama Dani, é muito engraçada. Uh, eu falo com o Cris, com o Turucan também. Uhum. Mas muitas pessoas que eu falava bastante no jogo, eu não estou mais falando muito, assim. Então, era mais por causa do jogo, eu acho. Uhum. e Na final, você achou que você ia vencer? Dani, bon, você pode deixar eu perguntar ou você quer fazer entrevista para <risos> mim? última pergunta agora. Vai. Ah, tá. Você achou que você ia vencer? Uh, eu não achava que eu ia vencer na verdade assim eu comecei o jogo uh, indo indo indo assim porque assim a Coreia tinha muita ameaça então eu só via as ameaças as ameaças estavam caindo uma atrás da outra então eu já vi que assim uh, eu te, eu acho que eu joguei Coreias para ganhar da forma que Coreias uh, era na verdade porque tinha muita ameaça então eu tinha que tentar me esquivar uh, fazer grandes jogadas eu ia com certeza o meu nome ia aparecer e no próximo eu ia lá e ia, ia tombar, entendeu? Então eu tinha que jogar um jogo um pouco mais fora do radar para poder avançar, e foi isso, e tentando fazer relações. Uh, então eu consegui, os meus aliados foram grandes potências no jogo, o Eduardo Leal, o Eric, o Adriano, foram pessoas assim, de nome do jogo, e, e eu usei uh, a minha aliança com eles até onde eu pude, depois eu fui tentando ir por um caminho para ir tirando eles até chegar, conseguir chegar no final. Uhum. E qual foi o momento que, porque assim, quando a gente tá já bem imerso no jogo, tem um momento que a gente olha para o cenário e fala assim, eu vou chegar na final, fazendo isso, isso isso, e já tô lá, já me sinto no final. Qual foi esse momento? Você... Foi no F6, porque assim, uh, no F6 uh, a gente eu decidi que o Eric, a gente não, não tinha como avançar com o Eric. Então, eu teria que eliminar o Eric. Eu, eliminando o Eric, abria dois caminhos para mim. Um lado, eu ia ir com com a, a Jaque e o Samuel, e o outro lado, eu ia aí com o Chris e o Borgo. Então, tirando o Eric, eu teria dois caminhos, e, e era isso. Eu, eu preferi ir com, com o Cris e com, e com o Borgo. Eu sabia que o Borgo e o Cris eram muito próximos, e eu e o o, o Cris ele não se dava tão bem com a Jaque, então eles não iam se misturar, e eu me dava com, com ambos os lados bem, então eu acho que eu tinha as duas opções. Eu preferi porque eu achei que as minhas chances eram maiores com os meninos do que com a Jaque. E a entrevista da Jaque comprovou muito bem isso, que ela ia com certeza se defender muito bem na final, né? Sim. Uma eu terno, Também acho né? que você fez certinho. Fez eu certo. acho que ela teria vencido sim ela teria vencido é muito sério. é que assim as pessoas elas subestimaram muito a Jaque, assim por, sei lá não sei pela forma dela, dela falar mas na verdade ela ela estava fazendo um, um puta jogo o jogo dela era muito bom ela tinha a aliança ela era o terceiro membro de várias da, da, das duplas então tipo o jogo dela era muito bom e, e quando eu eliminei ela e, e resolvi não ir ir com ela para final e sim com o Chris um monte de gente veio no meu PVT falando assim, por que, que, por que tu não levou a Jack, tu ia ganhar da Jack, não, não uhum. Continua aí, quer fazer a pergunta? Tem uma pergunta pra falar. Se alguém te perguntasse hoje, o que é jogar sobre a O que você responderia? Eu responderia que é muito intenso. Muito mais do que eu achava, com certeza. Eu me estressei muito. Uh, mas, assim, eu, eu, eu, eu quis me estressar muito porque, assim, é o, o meu primeiro jogo, eu queria mostrar alguma coisa, eu queria mostrar que eu, que eu conseguia avançar. E, por isso, eu realmente eu resolvi me estressar. Acho que talvez, se eu voltar nova, novamente, eu não vá me estressar tanto, assim. Até porque eu já consegui, né? Então, eu acho que... Eu acho que eu iria um pouco mais, mais calmo, eu ficaria um pouco mais calmo. Uhum. E a sua relação com o Aysman? Porque ele teve alguns atritos com a plateia e tal, começaram a criticar. Não sei se você brigou com ele, o que aconteceu. Que, como, como vocês conciliaram isso daí? É, na verdade, no início, logo no início do jogo foi muito tranquilo jogar com ele. Na, na fase tribal, assim, a gente concordava com as coisas. Só que logo depois, uh, quando teve a fusão... Uh, os nossos pensamentos já não estavam batendo tanto. Daí eu queria fazer alguma jogada, eu queria fazer alguma coisa, e daí aconteceu que ele foi eliminado. Uh, antes da gente fazer uma jogada. Daí ele deu aquela entrevista. Depois daquela entrevista, eu tive que dar muitas explicações para várias pessoas por muito tempo, porque as pessoas achavam que o que o Eisen, tudo que o Aisland falou era o que eu achava também, mas não era, não era isso, entendeu? Ele tava, sei lá. Tipo assim, era o terceiro jogo dele, ele tava saindo, então ele usou aquilo ali como um momento dele, entendeu? Só que ele desabafou. Na cabeça dele, ele achava que tava me ajudando, mas eu acho que ele prejudicou um pouquinho até no final. Então Quando eu tive que dar bastante é com... explicação. Quando a entrevista com ele acabou. A gente super achou que seu álbum tinha tipo de zero a 100 em apenas 23 minutos. Assim é, acho que isso aconteceu. Né? sim. E daí, os comentários dele também, no, no, depois que teve a virada do jogo da, da aliança majoritária começar a, a cair um por um, os comentários dele também. Mas eu acho que depois eu acho que eu soube depois de lidar bem com as pessoas para que eles entenderem eles entendessem que que são pessoas diferentes, não, não adianta, o meu jogo foi diferente do dele, eu me aliei a pessoas diferentes dele, eu conversei, as pessoas confiavam em mim, não, diziam pra mim que não confiavam tanto nele, então eu acho que eu consegui me virar bem depois disso. Ah sim, vocês são completamente diferentes mesmo, né? Não tem como falar que não é, é igual ao outro, porque não é, porque tá na cara que não é. Não, não é, hum, cada um jogava de uma forma, eu pensando. E qual foi a parte que você acha que mais pecou no seu jogo? Que eu mais pequei. Um, eu mato, acho que e... eu. <risos> é. Na verdade, assim, uh, eu passei por muito, muito, muito tempo do jogo sem as pessoas me, me conhecerem. Assim. Então, a outra tribo não me conhecia, a plateia não me conhecia. Eu poderia ter, uh, talvez, me mostrado um pouco mais uh, logo no início. Mas também, talvez, se eu tivesse mostrado, eu não, não teria chegado na final, né? Então, tipo, não, eu não posso dizer que seja uma coisa ruim, isso. mas... concordo. Foi seu jeito, Porque né? apurada, é quem tava jogando pro público, tava saindo, né? Um atrás de outro. então foi é, também. gente você meio que ficar assim, mais recuado e fazer o jogo por baixo das panas. É, por isso que eu digo que eu acho que eu joguei como Coreias... Como, como tinha que ser uh, jogado para ganhar coreias, porque todo mundo que fazia alguma coisa diferente ia lá e, e era visto como alvo e cair, entendeu? Tanto que as três pessoas que chegaram na final eram três pessoas que não eram vistas como tanto alvo, entendeu? Falando nisso, quem ganhou o sprint da temporada foi o F9. Foi o Adriano. Sim, exatamente. Por que, que o Adriano, lá no F9, ganhou e quem ganhou? Quem se saiu melhor que ele não ganhou. Você sabe por quê? Porque ele foi tão bom assim. Assim, eu sei porque eu, eu fui muito próximo do Adriano. Eu e o Adriano, a gente às vezes entrava madrugada dentro, conversando, analisando cada pessoa do jogo, como que era o perfil de cada uma. E ele é realmente muito bom analisando. E ele também é muito bom em passar confiança. Passar a confiança das pessoas. Uh, e, e como ele tinha o Eduardo como parceiro, o Eduardo também falava muito com as pessoas, eu acho que eles, eles tinham uma parceria boa. Então, por mais que eles tivessem um alvo grande, eles conseguiram ter aliados o suficiente para chegar bem longe. Eu, eles são eles eram realmente muito bons e chegaram longe, assim, como dupla. né? Uhum. Eu, eu acho que foi isso. Esse foi o diferencial do jogo dele, que ele conseguiu ter, ele conseguiu unir bastante gente junto... Junto para proteger ele. E se ele não tivesse saído naquele... Se ele não tivesse usado o ídolo no Eduardo, eu acho que provavelmente ele também... Poderia ser que a gente não ia conseguir virar o jogo e ele ia pro final e ia ganhar. Nossa, eu não sabia que o Adriano tava tão poderoso assim não no jogo. É, não, tanto é que ele tinha, assim... Cadela, né? assim exatamente, é, exatamente, eu acho que a Amanda, o Samuel, a Jaque... Uh, se sentiam mais protegidos com ele. Então, se eles, se a gente não, não tivesse virado o jogo e eles tivessem ficado, com certeza ele teria grandes chances também. Sim. E a sua relação com os finalistas, com o Borba e o Cristiano? Como foi durante a final? Você sentiu que eles te atacaram? Teve alguma coisa de ataque? Vocês continuaram sendo amigos? Como foi? Não, o Borba, o Borba não. Na verdade, eu acho que ele nem respondeu as perguntas do júri, né? mas também era o jogo dele. Ele sabia o que ele estava fazendo. É, ele, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que as pessoas iam levar ele ao longo assim, do jogo, por causa da forma que ele jogava. Eu acho que a meta dele talvez seria chegar o mais longe possível e ele conseguiu chegar. Uh, o Cris, o Chris a gente teve um, um debate forte no, no CT final, né? Várias coisas, assim, uh, que o meu jogo foi um pouco diferente do dele, então a gente debateu bastante, mas também isso, nada abalou. Nada belo, nada a nossa relação, assim. Ah, que bom, porque às vezes abala, né? <risos> é, não, e agora a gente tá, agora não, eu, sou, eu sou do mesmo... O, eu sou do mesmo grupo dele também, do Encontrando, do Cris, do Trucã. Ah, então, e que grupo que é? é os Golfins. Ah, tá. Trucã tá com os Golfins, sério? Ah? O Trucã tá com os Golfins, é pessoal pessoa meio doce lá. É, ah. né? Não combina muito. Não mesmo. Com <risos> aquela Nádia Mas com você e com o Cris, sim, porque vocês são bonzinhos. Diego, tem, tem mais alguma sim, pergunta? Né? A gente podia fazer a brincadeira do, dos colares, né? Para ver quem. Ah, tem. tem isso. Né? Vamos fazer a brincadeira dos colares e vamos finalizar a brincadeira dos colares sim. porque eu vou dar o resultado dela hoje. Tá ótimo. Então, para começar, colar de ameaça. Você dá para quem? Do jogo inteiro. Eu uh, é a pessoa que mais ameaçou o jogo pelo fato de ter muita similaridade do meu jogo com o dele, é o, é o Adriano, né? a gente jogava assim meio que, usa, ele usava o Edu como, como algo para meio que se esconder assim, eu usava meio que o Island, então a gente analisava coisas, a gente tentava recrutar bastante gente também, então acho que o nosso jogo era parecido, e ele, ele era a maior ameaça para mim. Uhum. E o de Cadela? Aquela cadelinha da Season que foi, foi, foi. Só fazer não assim. Nada. Acho que é isso. Ah, você sabe, né? <risos> Inclusive já temos um winner, mas tudo bem. É ele mesmo? É o Borba. Bom, é o Borba. Sim. Não, tenho, não tenho nada contra ele, assim. Eu acho ele legal e tal, mas, mas não tem outra pessoa pra indicar para escolar, não tem. Inclusive, <risos> gente, quero falar que eu amo a mãe dele, adoro as coisas que ela posta no Facebook, umas comidas, quero comer. <risos> <Só pra pensar. risos> e o colar de amigo? Vai para? O colar de amigo eu posso dividir entre três, ou é muito? Pode, que você unha. é muito. Pode, pode. Tá. Eu vou dividir entre a Jaque, que foi, na verdade, ela foi minha companheira. Ela não foi minha aliada o tempo inteiro, mas ela foi minha companheira o tempo inteiro do jogo, desde lá do, do primeiro dia. Vou uh, tá para o Cris, que é o F, nosso F2 lá, e, e para Dani. para Dani Monteiro, que fala comigo o dia todo, todos os assuntos possíveis, e ela me pede conselho. A Dani é muito engraçada. Ótimo. E para quem vai colar de é, vaqueira da Season, aquela pessoa que ficou naquela de fazer Big move, sei lá, 10 CTs, mas é. Cat... Ia flipar, mas não flipou. Ia fazer, mas não fez. Só prometeu e não cumpriu. Eu vou dar para uma pessoa que foi muito minha aliada no jogo todo, e o social dele é muito, muito, muito bom. Assim, muito potente. Mas ele não. Eu acho que ele não. Por ser visto tanto, ele não conseguiu fazer nenhuma jogada, que é o, é o Edu. Edu, Tá bom. Olha o do nosso Mas agora, o jogo dele é muito bom. Assim, o social dele é muito bom, é muito potente. Mas, mas eu acho que por causa disso, ele tava sendo muito visado. Ele não ia conseguir fazer uma jogada. Sim, isso é verdade mesmo. Agora sim, eu vou revelar o resultado. O colar, se tiver empate, você vai desempatar, tá bom? Tá. Porque você é o I, né? Como ameaça, empatou entre Leonan e Edu Leal. Quem vence o colar de ameaça? Quem vence? Leonan ou Edu Leal? Tempo. <risos> Leonan. Leonan? Ameaça? Sim. Parabéns, Uau. Leona, Parabéns, é linda, Por essa eu não esperava. Pelo menos você o saiu com título, inútil... meu amigo. Diego, quer falar que quem ganhou o colar de noite, Inútil é a cadela? É, sim. Isso. Nosso queridíssimo é. Borbinha, que tem a melhor mãe de jogo. Parabéns, <risos> Borba. Sim. Responde no TVT, Maurílio, algum dia. <risos> E o colar de amigo também deu um empate. Olha que legal esse empate, oh, Léo. Ah, Empatou Deus. entre o Cris, a Jaque e a Dani. Não, Cris. Cresci... Sério? Cada um com três votos. Sim, você vai ter que decidir quem vence o colar de amigo. Dá, eu... eu vou desempatar. E quem vence é a Dani. Hum, Dani. Parabéns, Dani. pessoa do e o colar de vaqueira, com dois votos, porque cada um teve um e uma pessoa teve dois. Foi o nosso William Leonardo. Parabéns, <risos> <Mor> <risos> Leonardo. Parabéns. <cara>. Obrigado. <risos> tá mais um título, hein? Sim, Gente, um ele título. foi a vaqueira que deu certo, então. Sim. É um tipo de Em jogo segundo de lugar, seguir. Cristiano. É. E quase a ganhei o é bolão é. ainda, né? Uau. E quase ganhei o bolão, se não fosse o Coradinho, eu ia ganhar o bolão. Verdade. Sim. Considerações finais, Diego? Ah, eu gostei da temporada, assim, mas eu vou, ser, vou confessar, né, que no início não gostei tanto, porque nossas principais torcidas estavam saindo, tipo, uma outra. Aí deu aquela esfriada, assim, né, mas quando chegou no F10, no F9, começou a melhorar de novo, geram os bensais legais. E o resultado foi bom. A gente ficou comentando quando formou o F3 que você iria ganhar, assim, que ia ser bem apertado você e Cris, mas que você provavelmente ia ganhar pelo tipo de jogo que você fez. E a partir de hoje, foi no F7, o pessoal falava muito de você, assim, tá fazendo um jogo bom, era um jogo estável, e tinha tudo para ganhar, chegar na essa final. Então, parabéns. Obrigado. Sim. E você, tem alguma coisa para falar? Léo Deixar algum recado Tem. para as próximas pessoas que podem jogar, para os seus amigos, para as pessoas que serão hostais e jogarão com você de novo, né, com o Se <risos> para falar. Bom, primeiro eu queria agradecer ao VD né, pelo convite. Eu sei que o convite foi um pouco mais para o Aizon do que para mim, mas eu aproveitei também bastante. Uh, ao arizona também por me trazer para esse mundo louco dos jogos. Uh, e o recado para os próximos pessoas que vão jogar é se atirem no jogo, assim, joguem mesmo, fica acordado até tarde, mesmo tendo que acordar no outro dia. No final vale a pena. No final vale a pena. Eu me estressei realmente muito. Eu teve um dia que eu peguei, e olhei para o Rise e falei assim, Rise, tipo, o que que tu me fe, tá, tá me fazendo jogar isso, sabe? Mas é assim, eu queria agradecer também a moderação pelo trabalho que eles fazem que é, que é muito legal. E a vocês também, porque as entrevistas deram. incendiaram bastante. A, a gente usava muitas entrevistas como, como motivos para tentar ir lá e falar assim: ah, olha, tu viu o que ele falou na entrevista do fulano, então vamos tentar ele nele e tal. Tá? Então, acho que as entrevistas têm que continuar. Ai, meu Deus, eu amei isso. Eu amei, eu também não sabia a repercussão. Não, né, gente. Fiquei chocado, obrigado. Vou chorar. <risos> Ai, boy só uma Obrigado, curiosidade, cara. Leonardo, você saiu com algum problema de saúde, de jogo? Uh, eu fiquei com meio atacado da gastrite e caiu um pouco de cabelo. Sim. Gastrite, todo mundo pega, gente, incrível. O VD foi Sim, o que mais... Ele ficou com sarna, né, Diego? Eu, eu fiquei com, com tudo sarna. também. O VD ficou quase cego, gente. Ele ficou <risos> muito assim, Eu fiquei com uns probleminhas na cabeça que acho que até virou... Crônico. <risos> é, exatamente. Mas passa, né? Sim. Pronto para lá até quer falar alguma coisa aí? E... Não, só isso, agradeço a todo nada. mundo. E, obriga Sim. e obrigado por terem gostado do nosso programa, porque a gente lutou para continuar, né, Diego? Por mais que não desse, as, não desse o nosso tempo, não desse o tempo das pessoas, a gente tentou conciliar e é isso que deu, e a gente ficou muito feliz com o resultado final. E grato por terem assistido a gente, porque muita gente assistiu muita gente vinha falar. Isso foi muito legal. Sim, foi muito legal. E é isso, gente. Continuamos na próxima temporada para botar mais alvos nas pessoas que saírem. E é isso. Aproveitem. Esperar. Tchau, gente. Beijo. Beijo.